Salve família! Eu sou o Maquize e nesse vídeo você vai ver se ainda vale a pena jogar Grand Chase em 2022. Fique até o final do vídeo e confira. Gameplay, entretenimento e diversão você só encontra aqui. Grand Chase, ou como muitos gostavam de falar, GC, marcou a vida de muitas pessoas com jogabilidade simples e personagens que falavam as nossas línguas. Marcou muito a época dos anos 2000. O jogo vinha crescendo cada vez mais, até que enfim a produtora do jogo foi desenvolvendo alguns sistemas que vinham afastando cada vez mais jogadores, como um inventário separado. Um sistema que basicamente consistia em separar cada personagem os itens, podendo não mais ser compartilhados. Bem, depois da atualização, o jogo foi cada dia mais perdendo inúmeros jogadores. Porém, ao passar do tempo, a desenvolvedora voltou atrás e decidiu duplicar os itens que já tínhamos para cada personagem, mas quando viram, foi tarde demais. O jogo já se encontrava vazio e não tinha mais lucro. Foi quando decidiram desligar o servidor em 13 de abril de 2015. Bom, muitas pessoas ficaram chateadas com a situação, desanimadas, inclusive teve casos de depressão após isso. Pois ali haviam surgido muitas amizades, pedidos de namoro Inclusive, eu também tenho amigos que até se casaram na vida real por meio do jogo. Porém, nove anos depois, numa madrugada qualquer, simplesmente do nada aparece uma mensagem que a desenvolvedora iria voltar com o jogo. Sem fontes confiáveis, apenas boatos, até que... o jogo simplesmente apareceu na Steam com recrutamento para o beta. O que foi o suficiente para deixar muitas pessoas felizes. GRANDINZE VAI VOLTAR PORRA! E <risos> VAI VOLTAR PORRA! GRANDINZE VAI VOLTAR PORRA! VAI VOLTAR! E foi aí que a internet pirou, pois teve muita gente hypada. Meu amigo... Eu mesmo fiquei ansioso durante semanas mal consegui me concentrar nos afazeres. Afinal, o jogo dos nossos sonhos estaria voltando? Até que o jogo definitivamente lançou, e com o lançamento de novos jogos, obviamente, novos bugs. Pois bem, o que era um hype de quase 80 mil pessoas foi caindo aos poucos, pois o jogo não era mais o mesmo dos anos 2000 haviam muitos bugs, personagens faltando, moedas do jogo tava muito cara, lag nos servidores. Então, o que era nostalgia para uns foi decepcionante para outros. E o jogo foi cada vez mais caindo para uma segunda queda. Até que vários jogadores se reuniram e acolheram a campanha Save Grand Chase, onde mandávamos vários tickets para desenvolvedora sobre o que gostaríamos para o futuro do Grand Chase. Pois bem, adiantou? O tempo foi se passando, e o jogo lentamente ia perdendo diversos jogadores, até que de repente uma pessoa achou que a empresa, em algum site de jobs, estava contratando pessoas para trabalhar no jogo. É isso mesmo? A COS estava contratando pessoas para produzir novos conteúdos para o jogo. Então se uma empresa está contratando gente para trabalhar no jogo, significa que, que ela realmente quer que isso dê certo. Pois eles viram que o que eles têm nas mãos é ouro. Apesar do jogo ainda ter muitos problemas, eles têm trabalhado duro para resolver boa parte do que a comunidade pediu para resolver, apesar de demora. Afinal, não é de um dia para a noite que um jogo nasce. Mas então, Maquise? Vale a pena jogar Grand Chase em 2022? Mano, a minha resposta é sim, com certeza. E a sua? Fala aí nos comentários. Não deixe de se inscrever e se você gostou desse vídeo, conto com o seu like. Grande abraço.